Salve, assadores! Bem-vindo a mais um Sábado na Brasa. Hoje nós acordamos cedo, já começamos aquele fogo e agora vamos começar a preparar aquele churrasco. Bora lá? E hoje a ideia é que vamos fazer aquele costelão no nosso tripé de fogo de chão. Brinquedinho novo. Então vamos fazer uma brincadeira aí. Estamos com uma costela... A janela de costela. Só meter um sal. Vamos deixar no fogo aí. E no decorrer de ir andando aí o assado, a gente vai estudando o que, que vai fazer. E para temperar essa costela, eu estou usando apenas um sal grosso. Sem tempero, sem nada. Tempero bem simples, aí básico do fogo de chão. Então, primeira coisa, vou pegar a costela aqui. Eu só vou fazer uns cortes em cima aqui para penetrar um pouquinho melhor o sal. Tá? Sem muito... Não precisa afundar muito a faca não. Só passar bem de leve aqui. ó. Toda ela quadriculada. ó, Como que eu deixei. Para pegar bem o sal. Eu só vou largar aqui um azeite de oliva em cima para aderir melhor um pouquinho o sal também, tá? Só usa cerveja, vinho. Eu acho que não muda muito o gosto agora. Vou colocar cerveja e vinho agora. Depois, pode até ser. Vamos só dar uma aqui uma espalhada com a mão mesmo. E vamos largar esse sal agora. E está aqui nosso costelão. Temperado, agora vamos esperar chegar a temperatura do braseiro, tá? Como nós vamos fazer um fogo de chão aí, um assar por um longo período, a temperatura não pode estar muito alta. O ideal é a gente deixar a mão aqui em torno de 14 a 16 segundos aqui em cima, tá? Sem queimar a mão, então já está aqui com uma temperatura até boa já. E o grande problema do fogo de chão é o vento, né? Hoje, até o momento, tá bem tranquilo. Mas talvez a gente vai ter algum problema aí. Com um pouquinho de vento, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Então vamos largar? Largar aqui no... na nossa grelha e agora é só esperar. Não tem muito o que fazer, não. Esperar para ver se nós chegamos num churrasco bom aí. Olha gente boa, vamos aproveitar o fogo e vamos botar essa abóbora aqui, nós vamos fazer a abóbora cabotear. Então eu já separei aqui um, um espaço aqui, um pouco longe do fogo, né? A gente vai botar aqui e vai, vai girar ela a hora que ela assar por completo, depois a gente arranca a tampa, vai tirar toda a semente dela e já dá para servir. Vamos continuar o fogo. O fogo aqui agora aumentou um pouquinho a intensidade, mas como tem um pouquinho de vento, tá? Então a gente botou um pouquinho mais de brasa... Pra compensar o vento aí, coisa depois a gente desce um pouquinho a grelha para conseguir manter a temperatura na carne. Gente boa, estamos chegando ao fim aqui do nosso assado. Baixei agora um pouco para dar aquele susto na costela. E agora vamos pegar aqui nossa picanha aqui, ó. Eu deixei ela defumando né, agora eu vou fatiar ela, vou até sem garfo aqui, vamos só na faca. E agora eu já vou só dar uma temperada aqui, largar com, com sal de parrídia, finalizar ela para servir. A, piqueira, a costela já está pronta, tá? A nossa abóbora cabote ali já tá pronta também, já vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer. E aqui, vai na mão mesmo. Vamos largar ali, ó. Ó o chiado, escuta o chiado. E aqui, mostra tá, pra vocês como que tá nossa nosso costelão. Vou botar a luva aqui pra virar ele. O osso já tá praticamente soltando. Dá uma olhada aqui, ó. Aí, só que está colada essa membrana ali, ó. mas está solto, eu vou tirar todos eles que acho que fica melhor para servir Aí, ó, desmanchando Nossa, esse pedaço aqui é fantástico nós vamos tirar ela porque eu acho que para servir ele fica, fica mais fácil a gente cortar ele sem osso Aqui eu só vou dar um último tomo nele agora. Olha como ficou em cima aqui pra vocês verem. Aqui já dá pra nós servir. Tá. A nossa... Nossa abóbora aqui, ó. O que, que eu vou fazer? Vamos puxar ela aqui. Eu só vou abrir aqui a tampa dela. Só tem que tirar essa semente aqui, ó. Vai com a faca mesmo. Vamos tirar toda a semente. Isso aqui fica fantástico depois pro churrasco. Bom, deu uma sapecadinha na costela depois que eu tirei o osso. Eu vou puxar ela aqui, ó. Essa aqui a gente vai cortar ela. a ah, da maior como essa costela ficou. Tirei todo o osso dela. Cara, isso aqui ficou fantástico. Eu vou largar aqui. E aqui, o que, que eu vou fazer com essa picanha agora? Eu quero que ela dê uma, uma tostada bem forte agora nela. Vou fazer quase que um dirt stick aqui, né? Vou largar. Agora deixar ela pegar com fogo bem rápido aqui, bem forte. Olha isso. E essa é gente boa, e como todo churrasco né, de família, a gente tá gravando hoje, é um domingão, sempre vem no último né, olha ali, estamos fazendo agora um pãozinho de alho ainda, que veio de última hora, picanha, o restante dela tá tudo aqui, e tamo junto, porque semana que vem nós temos mais, sábado na brasa.